Assista esse vídeo até o final e descubra tudo sobre o MOB. Vou usar como avaliação o MOB Like, que não é exatamente o carro de entrada, pois existe a versão Easy, que essa sim seria o MOB de entrada, sem nenhum opcional. Além do Easy e da versão Like, o MOB tem a versão Wave e o Drive. Sendo que essa unidade em específico é equipada com motor 1.0 Evo de 4 cilindros o que embora seja bem esperto para um carro 1.0, ainda perde para o 1.0 Firefly de 3 cilindros, que é mais ágil e mais econômico. Mas o motor 3 cilindros Firefly, ele só vem na versão Drive, e o Mobi na versão Drive custa R$ 45.990, muito caro para a proposta do carro, na minha opinião. Então vamos de 4 cilindros mesmo, custa a partir de R$ 33.490 na versão Easy. Esse em específico é a partir de 35.990. Olhando o Mob pela frente, realmente ele parece um carro muito maior do que ele é de fato. O Mob possui um ângulo de ataque muito bom. O ângulo de ataque é a distância entre o para-choque dianteiro e a roda. Quando essa distância não é muito boa, quando o carro se aproxima de um obstáculo, como a entrada de uma garagem por exemplo, essa é a parte que mais sofre ele tem essa vantagem, possui uma boa altura, por isso não raspa em entradas de garagem valetas, o que é muito bom para um carro de uso diário. O Fiat Mobi ainda conta com pneus verde, com baixa resistência à rolagem, na medida de um 175 por 65 no aro 14. Possui uma boa distância entre eixos, apesar de ser considerado um subcompacto, o que dá uma boa estabilidade, considerando o porte do carro. Olhando lateralmente, percebemos que o Mobi é um pouco desproporcional. Não alinha a linha frente com a traseira. Na minha opinião, é claro. A arma envidraçada é muito boa. Até os vidros traseiros têm um bom tamanho. Já no interior possui um espaço bom para o motorista e passageiro. Mesmo pessoas mais altas possuem espaço para as pernas. E a altura do teto é boa também. Detalhe para os vidros elétricos. Que são de um toque, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Isso na versão like. Já na EASY, não. Para os ocupantes do banco traseiro, a realidade é outra. O espaço é minúsculo e o encosto dianteiro, inteiriço, ainda tampa a visão de quem vai atrás, aumentando assim a sensação de aperto. Na porta traseira não tem vidros elétricos, mas pelo menos o vidro abaixa completamente. Na traseira, o que chama atenção é sua tampa toda em vidro, semelhante ao app vendido na Europa, embora o Volkswagen AP vendido no Brasil não tenha. Isso deixa o carro um pouco mais leve, já que a tampa de metal é bem mais pesada. Ao abrir a tampa, damos de cara com seu minúsculo porta-malas, mas é todo forrado de carpete, o que demonstra um certo zelo da Fiat no acabamento. O detalhe que chama atenção é o tampão, que não abre completamente como no Toyota Etios, o que ajudaria a aumentar a capacidade de carga. No Toyota Etios, embora o porta-malas é bem pequeno, eleva leva essa tampa completamente, aparando a bagagem dessa forma, o que não cai sob o banco traseiro e aumenta um pouco a sua capacidade de carga. Agora chama a atenção que a tampa de vidro tem apenas o suporte dos amortecedores colado diretamente no vidro, e o fecho da tampa também colado. O Volkswagen Up, europeu, que eu citei anteriormente, ele possui um suporte de metal aí. Isso demonstra um pouco de fragilidade do MOB, mas tem a vantagem de ter dois amortecedores. Existem muitos carros de entrada que têm apenas um amortecedor. Mas tem um ponto fraco, a coluna traseira é larga, embora tenha esses apliques pretos que disfarçam um pouco, ela prejudica a visão, principalmente quando você está mudando de faixa, você não enxerga direito se vem em carro ou não, e isso torna-se um pouco falho. Vamos agora para o habitáculo do motorista. As portas são todas em plástico, o que é óbvio para um carro dessa categoria, mas apresenta plástico de diversas texturas, o que dá uma sensação de melhor acabamento do que é de fato. Vidros elétricos, como eu disse anteriormente, mas o retrovisor é manual. O painel é todo feito em peça única, o que elimina problemas de rebarbas de plástico e encaixe, diminuindo o ruído interno. Isso é um ponto bom. O ar-condicionado é manual, é claro, para um carro dessa categoria, mas gela muito bem. Chama atenção para a distância do painel ao para-brisa, o que dá a sensação para o motorista de estar em um carro de tamanho maior do que é de fato. Na dianteira o espaço é bom. Parece até com o espaço do Argo, mas essa sensação é só nos bancos dianteiros. A luz interna está acima do retrovisor. E o parasol possui uma tampa para o espelho, em sistema de correr, melhor até do Onix, que custa bem mais caro do que o Mob. Já para o passageiro, não possui tampa alguma, apenas o espelho. Agora vamos para o painel de instrumentos. Possui velocímetro ao centro e do lado esquerdo contra giros. Ligando, possui de um lado um marcador de combustível e de outro um marcador de temperatura, coisa que um ônibus fica devendo o marcador de temperatura. E possui computador de bordo, com funções básicas. Num carro de entrada, é muito bem-vindo. Agora chama atenção ao fato de que rodei com ele até agora 27,9 km. E a média dele foi de 10,2 km com etanol. Em um percurso urbano, isso é extremamente econômico. E olha que essa versão é o 4 cilindros, imagina no 3 cilindros. No mais, ele possui bastante porta-objetos. Possui um abaixo do rádio, outro à frente da alavanca de câmbio e outro atrás do freio de mão. Possui outro porta-objetos, do lado direito do motorista, para pequenos objetos. Nessa versão, possui direção hidráulica, mas no Mob Drive possui direção elétrica. Os bancos dianteiros são inteiriços, como eu já disse. Mas eu gostei bastante do tecido, dá uma boa aparência no carro. O teto é pré-moldado, mas sem alças de segurança e nem luz de cortesia para quem vai atrás. Falando em quem vai atrás, ele possui cinto de segurança de 3 pontos e encosto de cabeça só para quem vai na lateral. Quem vai no meio não tem. Isso a fit vai ter que mudar, porque a partir de 2020 esses itens serão obrigatórios. Agora eu vou mostrar que mesmo nas portas traseiras existe um interruptor de luz de cortesia. E a luz de cortesia ainda é temporizada. Só que isso somente a partir da versão like. O porta-objetos que vem até a traseira prejudica ainda mais o espaço que já é ruim de quem vai atrás. Principalmente quem vai no meio. Mas um detalhe que é muito bom é a regulagem dos bancos dianteiros, Que estão ao centro e não na lateral. O que facilita para a regulagem deles já que o braço não bate na coluna. Isso é muito ruim em carros como o Onix, o Polo e outros, que possuem a regulagem na lateral e dificultam muito. Aqui a Fitch pensou nisso. Agora, embora não tenha bom espaço de porta-malas, o banco traseiro deita de forma a aumentar o espaço de cargas. Se for apenas duas pessoas, em uma viagem pode deitar o banco e ainda levar muita bagagem. Então, para finalizar, o Mobi é um carro econômico de fácil estacionamento e um excelente carro para quem vai utilizar em meio urbano e principalmente em grandes cidades. Ideal para duas pessoas e no máximo para uma carona esporádica ou para levar crianças na escola. Para uma família, mesmo que pequena, de dois adultos e uma criança, já não é indicado. Nesse caso seria melhor o veterano Uno. Deixa eu voltar aqui o banco traseiro. Agora, para caso de mais espaço e conforto, eu consideraria o Fiat Argo. Mesmo que você não tenha dinheiro para comprar um novo, é melhor comprar um semi-novo que você será muito feliz. Resumindo, duas pessoas usando o Mobi em meio urbano, esse carro é o ideal, por aliar agilidade e economia. E você, o que achou do Mobi? Deixa aí nos comentários. Também sugere algum carro para avaliação, quem sabe no próximo vídeo eu avalio o carro pedido.